Olá, assim, eu hoje tenho umas coisas para mostrar, as minhas comprinhas, depois vou fazer uma maquilhagem de dia, que é para sair e botar com ele durante o dia, tá? Vamos começar, eu tenho aqui o meu rosto lavado, como se estão a ver, não tenho base, não tenho nada, vamos começar com um tónico da Nivea, para limpar o nosso rosto todo. Não precisa muito, e sim, depois limpamos. Limpamos bem. o pescoço também eu também limpo sempre nas orelhas é sempre bom estão a ver? <risos> vá, já limpei o meu rosto agora eu vou aplicar um creme este aqui é o meu creme este aqui mas eu vou aplicar depois porque eu tenho dois primer para aplicar e depois eu vou aplicar o meu creme, eu pelo menos utilizo assim tenho este primer aqui da L'Oreal Ele é assim Eu ponho aqui um Um dos um pingozinhos assim Posso com os dedos Não precisa pôr muito, um bocado Chega porque atenção que eu uso dois tipos de primer e eu não gosto de pôr muito de primer. Depois tenho um segundo, que é este aqui da Avon. Então é assim. Que eu já comprei o ano passado, ainda tenho ela aqui. Depois são uns pinguinhos. um bocado também e agora eu vou usar o meu creme é a minha tripulação nutritivo ela é assim se vocês estão a assim ela é assim tem a tampa depois tem aqui esta tampinha e ela é assim Agora eu vou usar só um bocado e já vai deixar a perna ela é macia. Bem, já utilizei os dois primers, já meti o creme agora vamos aplicar a base eu uso esta base aqui da Mary Kay ela é assim, também já tenho essa, essa base desde o ano passado, é um bronze 4 número 4 aplique se assim usar este pincel aqui. Eu preciso usar muito, um caso já dá. Eu gosto dessa base porque ela deixa a minha pele com uma boa cobertura. Eu também tenho outra da VON, que é a base em uso. Também uso. Mas por enquanto as horas resta também quer. Que é muito boa também. A da VON também é boa, Estão a ver como é que ela deixa a minha pele? Ela vai cobrir o pé. Assim. Bem, eu já, já apliquei a base, agora eu vou aplicar o pó o pó é este aqui, é da bom também, ela é assim, atenção que esse, esse pó deixa a minha pele muito boa, eu não uso muito, só no caso e já tá, não preciso usar muito só no caso, que ela já deixa a minha pele toda por favor, quero bem já usei o pó já usei a base agora eu vou vou fazer as minhas sobrancelhas que eu não preciso nem de passar uma escova um sei lá conforme eu uso essa sombra este aqui castanha que, que é para preencher as minhas sobrancelhas Eu gosto de preencher muito as minhas sobrancelhas porque não gosto fica muito, eu gosto assim levezinha, eu já, já preparei as minhas sobrancelhas sei como vocês veem agora eu vou aplicar um primer que é para começarmos a nossa maquiagem eu esse, já comprei esse, esse primer não sei no ano passado não tenho nada tem que é só um bocado. Que eu ponho só um bocado e já, já deixei como eu vou pela abertura. Já já apliquei o primer e agora. Eu vou utilizar esta sombra Este dúde de sombra aqui Que é da Avon Tem cores lindas Traz assim duas cores E eu vou utilizar este roxo aqui Tenho aqui este, este pincel Que é da Avon Que eu vou aplicar com a sombra não precisa pôr muito. Vou aplicar só a metade da pálpebra até aqui. E outra parte eu vou deixar. Também vou aplicar aqui nos meus cílios inferiores. Um bocado só. Bem, agora que eu já apliquei a sombra, eu vou utilizar aquela mesma paleta que eu preenchi as minhas sobrancelhas. Este daqui. Vou utilizar esta sombra aqui de baixo, que é para esfumar. Eu vou utilizar este pincel, este aqui, é da Eva Crochet, este aqui, vou utilizar esta sombra aqui, que é para esfumar o meu contorno todo, Eu vou fazer no outro lado. Como é uma maquiagem que é para ficar em casa, que é para sair, as é, é compras, essas coisas não precisa de esfumar muito como é uma maquilhagem que não dá muito nas vistas não precisamos esfumar muito mas tomando um bocado fica bem também agora já tenho aqui a minha maquilhagem a minha sombra o côncavo bem agora eu vou delinear com este lápis aqui da Yes. que eu também já comprei muito tempo, não sei que ano, mas já comprei muito tempo, e eu vou delinear aqui a minha, o meu olho Vou aplicar também aqui neste lado. Também vou passar um pouquinho baixo. Só levezinho. Vai. Agora já tenho os meus olhos delineados. Vou fazer uma apai Já tenho os meus olhos delineados. E eu vou passar aqui com esta. Esta máscara é da bom também, eu gosto desta máscara porque ela deixa as, as pestanas bem curvadas e que eu adoro muito. Está nessa máscara. eu adoro, adoro mesmo. E os quase que meu dinheiro. Mas atenção, eu vou usar duas camadas, que vou usar outra oh, também. Tá, tá. Agora vou usar outra camada É esta aqui É da Maybelline Vamos ver como é que ela é Olha olha é para isto Esta máscara e gosto da escova Dessa máscara É muito... Pode colocar um aqui embaixo baixo também. Bem, já está. Viram como é que ela deixa. As sobrancelhas. As pestanas aliás. Agora vou aplicar este baixo. É da Von. eu vou aplicar este batom é da L'Oréal é 380 tem ver, ali assim é esta cola hum, já está então é assim este foi o, meu, foi o meu vídeo de maquilhagem que eu fiz. minha maquilhagem de hoje é esta. Ela é assim. Espero que vocês gostem. Depois eu vou aplicar no meu canal do YouTube. E, e um beijo para vocês.